Fazendo tira, já, já um tiro, já fez um cuz lá, já que é cabo, ele está comando o negativo. Eu que ele. pega, né? Não, ele tentar o tiro de guerra. Onde é que o O não em casa, o carinho tá esperando é lá. só um segundo de eu quero agradecer é a Deus por essa oportunidade por Bem, esse momento, vem cá. Ah, por esse tá dia aqui. Vem cá. 102 anos do papai a presença das minhas tias minhas primas tudo aqui isso para mim ó, muita alegria mesmo não sei nem como agradecer a Deus por ter me concedido essa graça amém amém amém Quero que Deus nos proteja, agradecer essa mesa repleta, tipo, de comida para nós. Amigas, e pedir a Deus que nos dê saúde, força para nós continuar a nossa vida. E que a gente possa ter outros momentos assim, que é muito importante na nossa vida e a gente não, não tem oportunidade de fazer. Então, eu quero agradecer muito a Deus. Amém. Pai, nós que estás no céu, santificado.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 Vocês sirva a sua vontade. E viva José! Viva 102 <risos> anos José Mendes Malto Agora é o Gustavo E a família que reunida Você será Abençoado, Abençoado. o e tinha que morar lá em São Junté eu tinha morado ali na casa da capital, perto da 3ª e visa com o São Bernardo ali. É ali perto da faculdade ali o Vera pra mim, pra mim que mora ali pro lado